A das vindimas dos 1.480 produtores da Adega Cooperativa Regional de Monção termina hoje com uma colheita menor que em 2021. A redução é na ordem dos 4%, mas vem com a certeza de que a qualidade do vinho alvarinho é já de excelência. A qualidade é boa, o grau é muito elevado. Eu posso dizer que tive um alvarinho a 14,2, que é considerado um grau muito alto. E pronto, diminuiu um bocadinho a, a produção em peso, mas está bom, está bom. Apesar da falta de chuva e do muito calor que se fez sentir este ano, a Vendima por aqui decorre com a ajuda dos vizinhos e da merenda regada a verde tinto. Esta época também foi, foi muito bom porque, se não nos anos anteriores, quando chove, no dia da, da Vendima também é muito complicado. Este ano teve calor, teve um bom tempo, hoje está até um dia agradável para fazer a Vendima. Uh, temos tudo para reunir boas condições. Para ser um vinho de excelente. Está muito bem, as uvas estão a entrar, têm uma qualidade excepcional. Estamos a receber uvas ótimas, com boas graduações alcoólicas, sem qualquer vestígio de podridão os cachos estão fantásticos. Estamos a receber uvas como raríssimos anos recebemos da história da adega. Temos tudo para que o ano 2022 seja um ano da excelência, um dos melhores anos de sempre da história da adega de Monção. A sub-região de Monção tem no mercado 253 marcas de vinho verde, produzidas por mais de 2 mil viticultores. Desde 2015, a produção de Alvarinho foi alargada a outras zonas do país, 2022 será marcado por uma ligeira quebra na produção, mas também pelo aumento da qualidade e teor alcoólico do vinho.